E aí pessoal, boa tarde Como é que tá todo mundo? Tudo jóia? Aí pessoal, tô parado aqui no farol Semáforo Tô... 10 segundos já parado Tô com o carro aqui parado Câmbio na, no drive, abriu 18 segundos Só acelerar devagarzinho e sair Tá vendo só? Então será que realmente... É necessário Ficar toda hora jogando O câmbio Na posição neutra Ao simplesmente parar Num semáforo? Será que precisa? Então é isso, né? Parou no semáforo por alguns segundos Mantém o carro no drive Mantém o carro no drive Saiu Ó, chegando em outro semáforo, ó. Chegando aqui no outro semáforo, parei o carro, Mantenho o carro na posição drive, vou ficar parado aqui alguns segundos, ó. vou contar, 5 segundos, 8, 9, 10, 10 segundos, 15 segundos, Preciso ficar toda hora tirando o câmbio da posição drive, colocando no neutro. Depois que o farol abrir, jogar em drive e acelerar. Estou com o pedal do freio pressionado. O fluxo hidráulico ele diminui um pouco dentro do conversor de torque. O carro está engatado no drive. Estou olhando aqui nos espelhos. Abriu, só acelerar devagarzinho sair. Não preciso ficar tirando o carro da posição drive e n n drive drive e n o carro é automático automático ah mas no meu manual fala que eu tenho que ficar colocando no n toda hora perfeito se o seu manual lá fala tá escrito faça isso faça exatamente isso ah o meu manual fala que quando eu parar no semáforo eu tenho que desligar o carro, eu tenho que colocar no N, desligar, eu tenho que tirar o triângulo, faça tudo que está escrito lá no manual. Exatamente. No carro, nesse carro aqui, o Hyundai 30, não está escrito no manual. Que eu preciso fazer isso. Não está escrito, mas pelo princípio lógico do câmbio automático, não preciso ficar mudando. Eu vou ficar apenas alguns segundos parado no semáforo. Ó. Já parei em outro. Ó vou ficar toda hora, N, D, N, D, N, D, D, N, não precisa, mas se você quiser fazer, ah no meu carro eu faço, nunca deu problema, perfeito, perfeito, Faça exatamente o que você achar que tem que ser feito, então para você que nunca dirigiu um carro automático, conversa com seu mecânico de preferência, de confiança, verifica com ele, se ele colocar por escrito que é errado, que você não deve fazer isso, não faça. Nunca deu problema no meu câmbio. O, cá, o câmbio é tranquilo, não dá tranco. As manutenções preventivas, corretas. Tudo certinho, ó, o carro vai suave. Tá bom? Fica a dica. Ok? Então, você sempre faça aquilo. O que você desejar e aquilo que estiver escrito no manual do seu carro. Se você achar que é pertinente uma dica, você faz. Se você achar que não é pertinente uma dica, você não faz. Ó, parei no outro semáforo. Ó. Pé no freio. Câmbio no drive. Alguns segundos eu vou ficar parado. Abriu, é só tirar o pé do freio e acelerar devagar. Beleza, pessoal? Grande abraço a todo mundo aí. Compartilhe o vídeo se você desejar. Se você achou legal, deixe um joinha no vídeo, tá bom? E até uma próxima. Obrigado, pessoal. Tudo bom.